Boa tarde, galera. Vou estar tá aqui usando esse vídeo um pouquinho do seu tempo, tá? Se você tiver a bondade de assistir, mano, eu vou estar tá ensinando pra vocês aqui como é que se usa esse aplicativo aqui, ó, Pixel Lab. É fácil encontrar ele na Play Store qualquer site aí oficial, tá? Vamos estar tá abrindo aqui. Aqui esse aplicativo, primeiramente esse aplicativo é de edit. Você pode estar tá editando uma logo de algum alguma guilda assim, se você joga alguma coisa, você pode editar um uma charge, pode editar um cartão de de vendas. Vamos lá. Permitir aqui, primeiro você tem que permitir aqui o acesso à a sua galeria, viu? Porque senão não vai. Aí aqui tem vários tela de fundo aqui, ó. Você bota seu texto aqui, você vai lá no lapizinho, texto. Aí você, você edita. Por exemplo, eu vou fazer um cartão de venda. Pronto, vendo essa coisa. Você pode botar 3D, ó. Embaixo Tem aqui o, a, Os edit Saber né? a posição, tamanho do texto é o tamanho da Da letra, provavelmente Ajuste é do jeito que você quiser ó. Deitado, grande, pequeno Três letras Você pode mudar a cor também você pode botar rosa, vermelho Qualquer cor Você pode botar uma sombra ó. Certo? Textura Não quero botar textura Você pode Você pode fazer seus edits Tipo aqui, né? Você pode trazer uma foto da galeria E botar de trás da... De trás do texto Que é aqui, ó Da galeria Aí, você quer vender alguma coisa uhum. Tipo este terreno Vou botar este terreno Vende-se Esta coisa Está aí, ó, pensa coisa Você pode botar qualquer tipo de foto aqui Que vai Tá certo, galera? Aí você pode estar editando Você pode botar do jeito que você quiser aqui Você pode botar ruído Listras É um aplicativo de edição, tá? E é isso galera Fiquei E um desafio pra você Se você quiser baixar esse aplicativo e editar alguma foto é... Tire uma foto De algum espaço que você tenha Perto da sua casa Ou do céu E edite ele E mande para a eletiva de fotografia Beleza? Fui.